Arranjei, não macrei não nada. Cá estamos. Vou levar -me a Madalena ao colégio. Tenho agora a reunião de pais, às 10 h meia. Bem, de repente há luz nesta casa. Foram-se embora as nuvens. Entretanto, estive a fazer um live com esta maquilhagem. Já me maquilhei, então. Fiz o meu cabelo também há bocadinho e vamos agora sair eu quero ir trocar a carteira que o Gui me deu nos anos, porque já está quase a acabar o limite de prazo de troca portanto vou trocar, vou também fazer o meu tratamento de pele interessante, fiz toda esta make, mas pronto vou aproveitar para também fotografar um, o meu look do dia então tem que estar bonita, né? e depois vou fazer uh, uma sessão de laser na minha pele portanto é isto uh, que vai é acontecer agora portanto venham comigo e... Até já! Bem, entretanto vim aqui à Skin Life para fazer o meu tratamento vou tirar aqui a máscara sei que nos é maquilhagem tive tipo, a é maquilhada, mas estou tudo e ter, ter a maquilhagem pelo menos de pele e pronto, é um tratamento com... Que Isto fica sempre a fazer aqui. Pronto. É um tratamento que eu estou a fazer para tirar as manchas e as borbulhas. E pronto. É isto que eu vou fazer agora. Aquilo que faz é diminuir os poros. Ficam mais pequeninos. E também ajuda a eliminar as manchas e o aparecimento de novas borbulhas. É isto. É este maquinão que aqui está. A doutora já vem aí. Agora tenho toda uma anestesia a decorrer na minha cara, um creme para não se sentir nada. Mas não é assim se sente. Portanto, Vamos deixar isto lado. De é de Estou é a editar fotos para publicar. Sempre, já há problema Ontem não acabei de, de filmar, vou agora sair, são 9 e qualquer coisa, vou levar a madalena ao colégio. Mas acabei por não me estranha a carteira que é tão linda, assim, tentares, mas é assim, castanha. Foi aquela besteira que o Gui me deu porque eu troquei aquela é que ele me tinha dado por esta. Uh, e pronto, é isso, vou levar agora -me -me ao colégio, até já. Bem, entretanto passou-se todo um dia, deixei a Madalena no colégio, e agora um, tive o dia todo a produzir conteúdo e, e pronto, e agora um, já acabei, amanhã mais, a Madalena já está cá em casa também, e agora vou arrumar o meu closet que está o caos, está um caos montado, instalou-se aqui o caos, portanto, tem aqui algumas coisas que também vos posso mostrar, em vez de estar a amassar toda a gente nos stories com coisas que recebi cá em casa, posso partilhar com vocês, vou pousar aqui. Olá, tudo bem? Posso partilhar com vocês alguns recebidos que tenho aqui, aqui está tudo uh, coisa misturado, desarrumado. Portanto, vou, primeiro vou vos mostrar uh, o que eu estava a tentar mostrar ontem, que a Madalena estava-me sempre a interromper, que é a minha carteira que eu troquei. Que é muito gira. Ela é assim em pele, é super gira, abre-se e tem essa arrumação cá dentro. Portanto, temos isto assim, foi o presente anos do Gui, muito gira. E agora, depois, vou-vos mostrar, da arte nova, recebi esta pulseira para a Madalena, que é assim em prata banhada hoje. Tem aqui uma galinha azeda Madalena, da Arte Nova, muito obrigada. Pois nesta caixinha tem os novos brincos. A ver. Estes brincos assim, que são argolas com uma pedra preta. Estão a ver? Muito giras. ver? Ficam assim. São muito giras. Obrigada, Arte Nova, gostei muito. Depois, recebi umas meias da Mo, Quentinhas. E este pijama, também. Que, olha, vou vestir hoje. É da Mo. Depois, a Aldo enviou-me este... Esta carteira. Esta carteira assim. Que é uma carteira, é uma clutch. Muito gira. Para um evento especial. Que agora não há muitos, mas passagem de ano, talvez. E também enviaram uns sapatos, são assim mais festivos tenho de experimentar para ver como é que ficam, mas são assim obrigada Aldo, gostei muito depois, ainda nos livros, recebi o um livro da Oane também, também é youtuber um, ela lançou este livro, é a minha história, os meus segredos e as minhas dicas onde me encorajaste para criar um canal e agora estou aqui muito obrigada por todo o apoio desde o início é verdade, na altura viajámos, ela ainda não tinha um canal, e eu disse, óbvio, queria um canal no YouTube, por que não? E assim foi, cá está, agora tem um livro. Que engraçado. Bem, recebi depois tantas outras coisas que eu vou partilhar depois com vocês em giveaway, porque são muitas coisas mesmo, então eu prefiro também dar-vos. E agora vou então arrumar esta tralha de roupa que se acumulou aqui, o meu tocador, e é isto, portanto, malta, já volto a contactares. Entretanto, já é tardíssimo, o meu de ficou assim a meio. Eu estou a separar aquelas coisas que eu vos quero dar no giveaway. E, e isto está assim, quando se entra para mostrar. Mudei a disposição. Pus esta mesinha neste canto, talvez. E o povo deste lado. Estes são alguns presentes que eu vou dar no Natal à minha família. E estes são coisas que eu tenho ainda só por arrumar. E pronto, e vamos, eu espero, espero que tenham gostado. Um grande beijinho a todos e até amanhã. Bom dia, mais um dia de vlog. Vamos agora levar a Madalena ao colégio. A seguir tenho consulta de dentista, portanto, vamos ver como é que este aparelhinho está. Para o Gui por pôr o cinto à Madalena, já estamos um pouquinho atrasados. Até era melhor pôr do o cinto, portanto, sentado aqui bem, poder arrancar, mas tudo bem. Um... Pronto, vamos lá agora a Magdalena. Fofinha. Cá estamos. Madalena hoje não queria ficar à escola, então o guia achou por bem, trazê-la de volta. Portanto, chegou ao carro e disse, não, ela tem que ir para a escola, portanto, eu receio. Lá dentro, é pôr por a dentro do ca... da, da escola. Ficou a chorar, não é? Mas pronto, portanto, estou atrasada. E pronto, agora para o dentista. Pronto, cá estamos. Aqui com a doutora? Andrea Andreia. Pronto, cá estamos. Vamos agora ver como é que está. Estou-me a portar muito bem, estou muito orgulhosa de mim mesma. Pronto. Eu, como estou a descruzar a mordida, preciso ter ainda mais cuidados com os elásticos, Exatamente. não é? Exatamente. Não convém mesmo falhar. E não tenho que tirar quase nunca. Sim, E cá estamos, o Dr. Marcos diz, Marcos diz que está a andar super bem, porque eu portei muito bem mesmo, de usar os elásticos. Está Sem a, falhas? Finalmente está a se lindamente. Deve ser o um presente de Natal. <risos> <risos> entrar, então. Que entrar igual. Assim. ir e agora? A a o que é que se passa no cinema? estou muito contente com os meus resultados Estão ainda melhores do que era expectável para esta semana E pronto, agora vamos só comer aqui qualquer coisa E vamos embora Bem, eu vim para a menina de men pequeno almoço E é só um comer Isto é muito um giro Tem aqui o meu date Tão bonito! E vejam só este lindo café, com coração, né? Obrigada! Veio esta tosta maravilhosa de abacate Com ovo escapado por cima Estas panquecas são uma maravilha! Vejam só! Hum. Cá estamos, hoje estou toda em leather, leather, toda eu em leather, menos este casaquinho. Meus gostei -me um pouco, cá parecem-nos sair de casa, mas tudo bem. Acho que não estou assim, tão normal, para 5 minutos. E tu Gui? Qual é o teu look de hoje? Bom dia! bem. Hoje estou com esse casaco de Levis, é lindo, é muito quentinho também. Eu não me macrei, vou levar agora a Madalena ao colégio ou à escola whatever e depois volto, faço o meu live, maquiar me é isto Acabo, estas com estas calças com estes tênis lindos de milance, pois este cantinho tem alguns presentes que eu vou dar à minha família, presentes natal e.. Agora pronto, vou buscar um boneco. Boneca! Boneca! Nada lá! Bom dia! Bem, entretanto, deixei-me de ler na escola, já voltei aqui e vou agora fazer ali um stories com a minha maquilhagem de hoje, sendo que assim batia, tenho que ir. Tenho que. Estão novas negócio, tenho que pôr outra vez a carregado para acabar com os meus stories. E é assim que está a minha maquinada, só falta fazer o cabelo e a seguir vou tirar umas fotografias com esta maravilha que eu vos vou mostrar também aqui. Vejam só esta maravilha. Vocês também vão poder ganhar, que eu estou a fazer um. um passatempo. Vejam só. É o salame, versão mini, com as batatas. Ai, isto tem que saber assim, espera. Pronto, este salame. Maravilhoso da Brigadeirante, que é tipo um salame meio brigadeiro com batata, é uma combinação ótima. E as próprias das batatas, portanto, tenho que fotografar para pôr no meu Instagram. E é isto passar agora. Bem, estou um bocado perdida nestes vlogs. Neste momento, eu sou a Madalena. isso! Hã? Já vou ir! Neste momento, eu sou a Madalena e a Madalena é a mãe. Por isso, eu já estou de babete, porque vamos jantar agora. Vamos lá, querida. Não! não. Cuidado, cuidado. Portanto, vamos agora jantar. E é isto, malta, não se passou assim grande coisa. Tive a, a tratar das minhas coisas de publicações. E foi basicamente isso. Uh... Isto até dá jeito. Isto é bom para não sujar, Madalena. Não tem a, a mãe não vai ficar. Sim, é muito melhor. Tem uma ver. -te. A mãe é a e eu sou a mãe, a mãe. Ok, ok. Então vai. Mãe, a massinha está ótima. Não é. quero comer mais. Está bem. Então a mãe não me Não quero comer mais, mãe. Está bem. Está bem? Não vais fazer a, a, a Madalena para a Madalena o meu... Bom dia! Entretanto, hoje vamos... É, preciso retocar uma hoje, hum... o meu batom. Hoje... Bem, hoje vamos até ao meu escritório, porque já estão finalmente a pintá-lo. Portanto, vou... tenho ali uma data de coisas para levar para lá. Também vou pedir para me pendurar umas coisas na... na parede. Portanto, tenho isto tudo aqui para levar, né? Estas coisas que vou montar o meu... Uh, meu estúdio. Estas luzes também. Tenho que levar estas coisas todas. Entretanto, já não sei se isto tinha mostrado ou não, mas tive aqui a mudar o meu, meu closet Vou levar este botão e assim um castanho É assim este castanho E assim vou, vou tocar aqui por cima mesmo E pronto, entretanto, estou assim Não Está assim imenso frio, está bom Esta gabardinha é da Cézanne, as calças também, precisam de fazer bainhas, ainda não fiz um, esta camisa é de uma marca portuguesa que eu agora não me lembro o nome, um, a minha carteira e depois, um, e depois nada, é assim que eu estou, é assim que eu vou, se calhar falta-me aqui um brinquinho, não é? então a ver, o meu cabelo, no dia a seguir depois eu vou fazer caracóis, é só pentear e ficar assim com as ondas giras, eu gosto. Já estamos no carro, ficou bem cheio, até, até na mala também. Um, Portanto, vamos agora para o escritório, estão lá os senhores a pintar. Bem, cá estamos. Os senhores estão ali dentro a acabar de pintar as salas de entrada e nós estávamos aqui a ver se conseguimos pôr estes rolos aqui na parede, porque eu entendei estas coisas de pôr um, no teto os meus rolos, porque tem aqui mais outros rolos. Então vai ficar aqui tudo penduradinho Esta vai ser assim a minha sala de, de estúdio no fundo. Um, e é isso. Aqui é outra sala, está assim, depois ali ao fundo é uma pequena copa e pronto, estão lá ao fundo a pintar, então veja lá ao fundo. Portanto ah. vamos almoçar porque os senhores tiveram acabado de pintar como estava a dizer. Então, esta sala já está toda pintada e esta era azul, está a ver? Também já está toda pintadinha, está muito giro. -me. E da mesma cor do resto. E também havia uma outra sala por pintar, que tinha um autocolante. Está no meu Instagram TV. pronto Havia aqui esta sala que tinha um autocolante na parede. E depois há uma das casas de banho que tem um problema qualquer que eu vou arranjar. E é isto. Posso-vos fazer uma pequena visita aqui? Alguém quer uma escritora se quiserem? Então, vamos então. Tenho aqui esta sala que já está toda pintada. Está aqui o Gui. Tenho um a ao fundo. Aqui deixaram isto porque falta acabar algumas coisas. Pois ali também tem outra salinha. E aqui tem esta sala que eu estava a dizer que já foi pintada. Tinha isto. Na verdade, foi só esta parede que foi pintada. E está ali a massa ainda a secar. Aqui são as casas de banho. Ai, aqui uma outra dispensa. Aqui uma outra sala. Eu vou mostrar isto muito rápido porque este vídeo não é para se ser amateur. Aqui vai ser o meu estúdio. É isto aqui. Já tenho aqui um monte de coisas. E aqui são as últimas duas salas. Aqui é uma sala de trabalho, onde vai durar alguns meses e assim. Vês? E aqui é a última sala, que também dá muito jeito. Com uma pequena copa. Dispensa. E é isto, meus queridos. Agora vou buscar a minha querida Amada. Mais cedo, que teve uma festa no colégio. E... e isto... Até já! Voltamos para casa! Bem, entretanto, toquei de roupa para mais confortável. Vou já tratar de pôr a mesa para jantarmos. Porque vem cá jantar com amigos do... do Gui. Quer dizer, um casal amigo. Então tirar estas tralhas todas aqui de cima chave de carro não é daqui volta para casa Agora vamos para, para o spread. O que? Over the fields we go, laughing all the way. Belt on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to be